Questão de orgulho Em meados de março, a dureza dos bombardeios na Inglaterra alcançou-se ao ponto máximo. Ataques de alta intensidade caem em Londres, Liverpool, Glasgow e outras grandes cidades. Churchill percebe a necessidade de sucesso nas incursões atrás das linhas inimigas para manter a moral do país. O comandante alemão, responsável pela cidade norueguesa de Trondheim, estabeleceu o seu quartel-general em uma mansão perto de Stokern. O objetivo dessa missão é destruir o quartel-general e causar confusão na zona. Sua posição está ao sul do quartel-general inimigo. Lançamos um paraquedas com material de apoio. Infelizmente aterrissou muito para o norte. Deverá abrir caminho até ali e pegar esse material. Lembre-se, Cada elemento só pode ser pego pelo homem adequado para usar, depois atacarão a mansão e causarão o maior dano possível. Uma vez feito isso, capture o barco-patrulha e escape por mar em direção norte. Lembre-se que o inimigo é muito superior em número. Se eu fosse você, manteria os inimigos divididos, bloqueando os seus movimentos. Pode conseguir isso capturando um caminhão e incendiando na entrada principal. Assim iniciará uma barreira de fogo. Pode provocar uma emboscada, obrigando a um trem a bloquear a estrada. E isso é tudo! Boa sorte, oficial!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 Primeiro vamos capturar o tanque, eliminar os soldados dessa área inferior do mapa, cruzar a ponte, e seguir abrindo caminho até o paraquedas. Uma vez com a bomba, invadam a mansão. O mergulhador pode invadir por água. Após a invasão, plantem a bomba, capturem o barco e escapem pelo mar. Entendido? Yes sir. Yes! Uhum! O okay, Kessar. Ein Verletzter. Ein Verletzter. Ein Verletzter. Ein Verletzter. Alarm. Alarm. Ein Verletzter. Ein Verletzter. Aram! Aram! Um verletzinho! Oh, Blitzkrieg! Aram! Aram! Pronto, já eliminamos metade do mapa. E o caminho até o tanque está Understood, livre agora. Eu vou estar em frente. Está bem, senhor. Eu vou estar lá. Piú, tem. Ok. Consider it done, boss. Mm-hmm. Mm-hmm. Coming. Right out, sir. That's easy. Just leave it to me. Yeah. Finally, some action. Okie dokie. Right away. Sure thing. Man, consider it done, boss. Alam, no problem, alam. man! Finally, some action! That's easy. No problem, man. Cruisanda Ponte. Coming? Yes? Headshot! Uh -huh. Come on over! Finally, some action! Consider it done! O Marine desce a escada, e os demais seguem rumo ao paraquedas. Just leave it to me! Coming right over! Sir! Consider it done, boss! Immediately, sir! I'm coming! Yes, sir! That's easy! Coming, sir! Coming! I'm coming! Just leave it to me! Ok! Fight again! Finally! Some action! mm -hmm. ah, Coming over! I'm coming! I'll be right there! Mm -hmm. Consider it done! Just leave it to me! Consider it done! Coming! That's easy. Consider it done. That's easy. Just leave it to me. Yep. Consider it done, boss. That's easy. No problem, man. Consider it done. Right away. Right. Okie dokie. Vamos, vamos, almost. Just leave it to me. Right away. Come on over. Consider it done, boss. That's easy! Just leave it to me! Opa! Cuidate the camion! Coming? Yeah! Okie dokie! Okay? Mm-hmm! Okay! Coming over! Just leave it to me! Right! Sure thing! Right there! Mm -hmm. Okie dokie! I'll be right there! Right away! <laughs> sure thing! I'll be right there! side DA FRENTE! <laughs> yes? Finally. So much. Mhm. Uhum. Okay. I'm coming. A bodybuilder. Consider ah. it done. Beleza. Yeah. Sure thing! Yes sir. Yes. Mhm. Uhum. Pronto, conseguimos a metralhadora, mais balas para o rifle. Okay, Tokyo. E o mais importante, a bomba. Como? E agora, vamos invadir. Yes, Isso. Yes, sir. Okay. That's easy. Yes, sir. Lá vai bomba. Understood, sir. I'll be right over. Just leave it to me. Mhm. Uh -huh. Consider it done, boss. Come on. That's easy. Yes. Vai vai sir. vai vai vai vai. vai. Yep. Uh -huh. Come on over. I'm comin'. I'll be there in a moment. Fine, sir. Affirmative, sir. No problem, man. I'll be there in a moment. Fine, sir. Understood, sir. I'll be right over. Right away. Beleza, já estamos dentro da base. I'm for Let's Finally! Some action! Alarm! Yes. Alarm! Coming! Fine, sir! I'm coming! Yes! Whopper! I'm for Let's Yep! Headshot! Okay. I'm yes! Alarm! Alarm! Yes, sir! Understood, sir! Right out, sir! Yes! Affirmative, sir! Yep. Yes, sir! Immediately, sir! Right-o, sir! Beleza, beleza! Yes! Yep! Headshot! Headshot! Uhum! -huh. Consider it done! Just leave it to me! Right! Ok! Come on over! Plantando That a bomba! Here. Ok, Sir. Ok. Coming. Pure <risos> thing. <risos> I'm coming. Yep. What's up? Just leave it to me. Coming. Yes, Sir. Understood, Sir. Immediately, Sir. Então é isso. Muito obrigado por ter convosco aqui. Coming over. Conto com sua presença no próximo vídeo. Considerando e até a próxima, uhum. just leave it to me. Missão cumprida, oficial dispensa.